Ó, fala a verdade, a chegada do Messi no Paris Saint-Germain é sensacional para o futebol mundial né? e para o futebol francês, né que é um futebol bem fraco, né? futebol francês, né? mas a chegada dele é monstruosa, né? como foi a chegada do Cristiano Ronaldo na Juve na Itália. O grande problema do Paris Saint-Germain, no meu entendimento, é assim, o Naruma chega no lugar do Keira Unaba, aí chega a sair do Ramos que quer ser capitão e quer mandar em todo mundo. Aí você pega o Icardi, que faz palhaçadas aí, né? Você sabe aí. Aí o Neymar, que gosta de ser o um cara, o de Maria, papapá, que muitas vezes a mulher fala: "Ó, oh, tem que ser titular e nunca é". Aí você pega o Mbappé, que não abre a boca para nada e foi um dos um dos grandes jogadores do mundo. Aí você pega: "Quem vai bater o pênalti? Pô, quem vai ser o capitão. Agora tudo é graça", né? Mas que o mestre chegando, o time do, do Paris Saint-Germain se fortalece muito. E aí tem a amizade dele com, com o Neymar, vamos ver até quando. Né? Tem que ser casal 20, vai suportar. Né? Porque casal às vezes se desfaz. Né?